Você quer saber qual é o significado profético do Monte Sião para os dias de hoje? Então fica nesse vídeo até o final. A palavra Sião significa cume, que é aquela parte mais alta dos montes. Normalmente o Monte Sião costuma estar associado à cidade de Davi, porque ele está localizado em Jerusalém. E dentro da cultura judaica existem relatos de que foi no Monte Sião que Noé sacrificou. Na verdade, isso talvez tenha vindo desde Caim e Abel. O próprio Monte Moriá, que foi aquele lugar onde Abraão levou Isaac, também está associado diretamente com o Monte Sião. Isso quer dizer que dentro da história do povo de Deus, o Monte Sião ele traz um significado de um lugar onde as pessoas se aproximam para adorar a Deus, para oferecer a ele louvores, sacrifícios. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, a gente também encontra uma outra referência em que o Cordeiro está assentado sobre o Monte Sião que traz um significado de uma Jerusalém Celestial, de um reinado espiritual. E junto com Jesus a gente encontra os 144 mil, esses que representam o povo de Deus. Então tudo se passa como se Deus quisesse reunir os seus escolhidos no Monte Sião. Então o Monte Sião acaba sendo um referencial para ser um lugar onde o povo de Deus se encontra para estar na presença do Pai. Isso me fez lembrar de algumas palavras de Jesus em que, por exemplo, ele diz para aquela mulher no poço, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade e nem estariam no Monte de Samaria e nem em Jerusalém. Então Deus quer que o seu povo esteja ao encontro dEle em um lugar espiritual e não em um lugar físico. Da mesma maneira, quando Jesus foi interrogado sobre quando viria o reino de Deus e Jesus responde que o reino de Deus não está nem ali e nem aqui, na verdade, Ele está dentro de nós. E eu decidi gravar esse vídeo porque daqui a duas semanas a gente vai estar entrando na semana de Páscoa, que significa a passagem do Eu Sou. E sempre nessa fase muitas pessoas ficam confusas sobre onde elas deveriam se reunir e na verdade, se existe um lugar onde a gente deveria estar, é na presença de Deus, é nessa Jerusalém Celestial. É na presença do Cordeiro de Deus que está sentado no Monte Sião. Por outro lado, a gente sabe que existem movimentos de pessoas querendo reconquistar terras que supostamente foram perdidas. Como por exemplo, a gente tem o tal do movimento sionista, que é uma ação de reconquista desse supostamente Monte Sião, onde hoje está construída uma mesquita muçulmana. E se você tem interesse em saber mais a respeito do que significa esse movimento sionista, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras ministradas nesse canal. Falou!